Todo mundo quer saber de lei da atração, não é? Como é que a gente faz para atrair coisa boa para nossa vida? O vídeo de hoje é sobre esse assunto Vamos ver o que a gente consegue atrair para nossa vida ficar cada vez melhor Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito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 alguns pensamentos e insights que eu tive durante o último retiro que eu fiz na Tailândia com a Jasmine Muhin O Retiro do Quarto Escuro Nove dias e nove noites na escuridão E durante o retiro, a Jazz, como a gente chama compartilhou com a gente um pouco das suas próprias experiências né? E ela contou que, como todo mundo nesse planeta ela também passou por fases difíceis na vida todo mundo passa e no caso dela, foi há muitos anos ela perdeu o emprego a pessoa que ela amava saiu da vida dela e ela se descobriu doente, com câncer deitada numa cama em casa e o dinheiro acabando imagina, né? A gente passa por situações difíceis na vida E todas as situações, no fundo, no fundo, são bênçãos Porque elas vêm para nos ensinar algo No caso da Jasmine ela contou para a gente que o ensinamento que ela recebeu foi que ela estava nessa condição e, de repente, ela começou a conversar com Deus Como é que eu faço para sair disso? Quando ela recebeu a informação através de um insight, através de algo que ela ouviu do mundo espiritual que diz para ela assim Você precisa começar a ser grata por qualquer coisa Veja o que tem de bom na sua vida nesse momento, mesmo nessa situação Imagina, né? A gente lá numa situação difícil como essa ela também teve dificuldade de encontrar de fato a gratidão Mas começou, né? E ela contou assim para a gente Ah, então eu falei Sou grata pelo sol brilhando lá fora Sou grata pela minha cama aqui macia e quentinha Mas, de fato, não tinha gratidão nenhuma Era só algo que ela estava pensando Até o um momento, né, depois de muito Sou grata, sou grata e não era grata de verdade uma das filhas dela chegou e abraçou com ternura e disse Mãe, você é uma guerreira, estou orgulhosa de você, que você está aí lutando E quando a filha fez isso, ela de fato sentiu a gratidão e disse Pai, eu sou grata pelas minhas filhas E o sentimento veio e a partir daí, outras gratidões chegaram e muita coisa aconteceu. Ela acabou saindo desse, desse estado em que ela se encontrava dessa dificuldade, com o aprendizado do sentimento de gratidão por qualquer coisa boa que tinha na vida dela naquele momento. Muito bem, é, é, essa, é, é, isso que a Jasmine compartilhou com a gente me colocou para pensar também, né? também a respeito das coisas que eu sou grata mas o que de fato me chamou a atenção é que a gente fala tanto de pensamento positivo, né? A gente fala que a gente tem que mudar o mindset, pensar positivamente mas, na verdade, as experiências da vida não são atraídas por aquilo que a gente pensa porque pensar a gente pensa, né? Eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter saúde, eu quero encontrar o amor da minha vida A gente consegue pensar nas coisas boas que a gente quer Mas a atração, de fato, as experiências da vida chegam para a gente não por aquilo que a gente pensa A tal da lei da atração funciona através daquilo que a gente sente então o importante é transformar aqui, olha, porque as emoções atraem as experiências da vida. E, e mesmo lá na Tailândia, a gente estava num local muito bonito, uma espécie de spa da medicina chinesa chamado Tao Garden. e, e a, essa tradição da China diz que a energia ou o Qi segue o pensamento. Eles falam muito isso, a energia segue o pensamento. Mas aí eu parei para pensar né, nisso que a Jasmine compartilhou com a gente. A energia, de fato, segue as nossas emoções, e as emoções seguem os pensamentos. Muitas vezes, até, a pessoa consegue perceber o que está sentindo. Ah, eu estou me sentindo ansioso, estou me sentindo triste, estou me sentindo isso e aquilo. E até difícil perceber qual é o pensamento que está conduzindo essa emoção Mas na verdade ele existe Eu costumo dizer né, que a mente é como você ter uma TV a cabo com 200 canais É como ter uma Netflix infinita Porque ela apresenta para gente um filme atrás do outro e da mesma forma como quando a gente assiste um filme, a gente se emociona sem perceber, porque a gente está seguindo aquela história na mente também tem um filme passando e a emoção acontece de acordo à história que você se conta na cabeça Então sim, é importante modificar o mindset porque por conta do que está acontecendo aqui as suas emoções vão seguir essa história então, a energia vai seguir a emoção e a energia vai atrair as experiências para a sua vida. A pergunta que fica, então, deve ser Puxa, como é que eu faço para modificar aqui e ter emoções positivas que vão atrair para a minha vida algo de bom? Eu vejo dois caminhos. Um caminho é, de fato, começar a transformar o seu mindset, começar a transformar o que você pensa e ter a esperança, a expectativa que de tanto você insistir nisso aqui as suas emoções, mais dia, menos dia, vão seguir esse pensamento de verdade Um outro caminho é de fato cultivar as emoções positivas o que é que te faz feliz? O que é que te traz de verdade o sentimento de gratidão, de bem-estar, de compartilhar, de felicidade? O que te traz isso? Em geral, são coisas simples, não são grandes coisas na vida. São coisas como o abraço que a filha da Jasmine deu nela, ou talvez seja um almoço em família, ou talvez seja aquela amiga com quem você toma um café de vez em quando e conversa Coisas simples, em geral, nos trazem esse sentimento de gratidão, de bem-estar de... puxa o mundo é um lugar bom para se viver e quando a gente sente isso, mais disso chega para nós Então, aqui eu vou deixar para encerrar esse vídeo uma das frases da Jazz para nos ajudar a modificar o pensamento. É uma frase que busca atrair para você relacionamentos harmoniosos. E essa frase é: Eu existo em relacionamentos harmoniosos e felizes, de mútuo benefício. Para mim, e para todos os envolvidos hum. Então é, eu existo em relacionamentos harmoniosos e felizes de mútuo benefício para mim e para os outros Olha que bacana! Então, se a gente cultivar esse pensamento para mim, eu sinto que funciona eu já começo a sentir o quanto eu existo nestes relacionamentos e então estes relacionamentos chegam a mim porque a energia segue o que eu sinto e além disso você pode cultivar as coisas que te fazem felizes e com bem-estar no mundo muito bem mais uma vez eu te convido se você não é assinante do canal a assinar o nosso canal ser felicidade encontrando caminhos para a sua felicidade acione o sininho de notificação para você ser sempre acionado quando a gente lançar um novo vídeo dá um gostei no vídeo para mim e deixe para mim seu comentário se você quiser receber mais informações sobre os meus eventos presenciais e outras coisas que eu lanço como e-books e palestras deixe aqui no descritivo do vídeo, você clica aí você vai ser direcionado ao meu site e você deixa o seu contato para mim, para a gente entrar em contato com você. Um beijo!